Cartão de emergência. Para que serve cartão de emergência? Vamos falar hoje sobre para que serve o cartão de emergência, quais são as suas utilidades, aonde é utilizado, por que muita gente utiliza o cartão de emergência em mochilões, em viagens, em trilhas, em passeios, em... Em cicloturismo, as pessoas que se deslocam longe das suas cidades, porque que elas utilizam cartão de emergência e qual a utilidade para quem faz trilhas, ok? Não sem antes pedir para você antecipadamente dar uma curtida no vídeo, se inscreve, ative o sininho da notificação né, para receber as novidades, vamos ajudar é, esses vídeos terem relevância para quem alcance mais pessoas que possam se interessar pelo assunto, que possam é, receber essas informações que de repente pode ser muito útil, úteis para elas, né? Então, pedindo a sua ajuda. Vamos lá. Os cartões de emergência eles servem e são utilizados para duas, é, para duas situações. Então, elas têm, eles têm duas utilidades. A primeira utilidade é para a situação de urgência, emergência. Então tem uma situação, uma ocorrência de desmaio, inconsciência, um, algo que te impossibilitou de falar, um ataque de epilepsia, uma reação alérgica a ponto de você entrar em choque, né? é, uma reação de hipoglicemia, algum tipo de, de choque, é, é, alguma situação que provocou algum tipo de choque em você, uh, falta de medicamento, de um determinado medicamento controlado, envolver, coisas que envolvam menores de idade, idosos. Uh, e aí, uh, esse, o cartão de emergência vai facilitar a ajudar a diagnosticar a situação com mais rapidez. Né? Principalmente se você não está conseguindo responder por você mesmo. Né? E, ou você está é, num lugar estranho, que não conhece ninguém, você está viajando sozinho, ou mesmo viajando em grupo, mas você não tem relação com aquelas pessoas, ninguém sabe é, as suas dificuldades, ou acontecer alguma coisa que você é, depende da ajuda de alguém. Né? Então, o cartão de emergência vai ajudar a diagnosticar a situação, ou vai ajudar a encaminhar para um, um socorro médico, vai ajudar a localizar teus parentes e amigos a, a identificar você né no caso a vítima acelera o atendimento por autoridades serviço de saúde facilita é, a dar um tratamento correto a medicação correta né e às vezes até o encaminhamento correto do corpo quando for o caso então, nesse sentido, o, o, o cartão de emergência, ele vem a acelerar todo esse processo de ajuda, de diagnóstico. Né? Imagina uma situação em que a vítima não consegue dizer que está é, um choque anafilático lá e não consegue é, informar que tem um, um medicamento na mochila que ela precisa tomar porque ela é alérgica ao pólen e está numa situação de... De, de, de reação por causa do pólen no meio no ambiente né ou por abelha ou pode ser por qualquer coisa mas isso é só uma situação e aí que, que você vai fazer vai deixar a pessoa caída é, às vezes você até chamar um, um socorro médico para vir encaminhar, diagnosticar, passar pelo por uma avaliação pode não ter tempo suficiente às vezes ela só precisa daquele medicamento que está na mochila né e aí você mesmo pode é, é, ajudar ela nesse sentido. Bom, a segunda situação é a situação de perda, de esquecimento, extravio, troca, furto, roubo, assalto, aonde a, a sua bagagem se separa de você. Né? então se a sua bagagem se separou de você por algum desses motivos porque esqueceu, porque perdeu porque extraviou, entrou num avião era para entrar no outro, entrou numa van era para entrar no outro né? trocou com alguém com a mesma uh, sem querer, com a mesma mochila mesma cor, mesma bagagem né? mesma aparência, e houve uma troca é, é, é, e aí e o cartão vai identificar a... a Vai ajudar na identificação da bagagem, do proprietário da bagagem. Né? E, consequentemente, na localização do proprietário. Né? E, em algumas situações, te ajuda na comprovação de propriedade. Essa bagagem é minha. Você tem lá 10 mochilas iguais, 10 malas iguais. Quem é quem? Como você prova que, você, que essa bagagem é tua? Né? O encaminhamento correto da bagagem extraviada. Oh, essa bagagem não tinha que estar aqui, nessa van, nesse ônibus, nesse avião, nesse carro. Tinha que estar no outro. Né? É, e aí consequentemente a, co, a correção do extravio que é o reencaminhamento para o pro proprietário para o lugar, pro lugar que, de onde ela deveria estar né? ou em alguns casos, quando a gente esquece quando a gente perde, quando a bagagem cai do caminhão cai do ônibus, cai do avião, né? cai do navio e alguém encontra é, sempre tem uma pessoa boa no mundo é, o mundo não é só de gente ruim então tem muita gente de boa fé no mundo que de repente encontra aquilo que você perdeu e quer entregar para o proprietário mas se a gente não ajuda a pessoa nos ajudar, fica difícil. Se a gente não coloca os nossos dados na, na, na bagagem para quem achar poder localizar o proprietário, encaminhar, uh, encaminhar corretamente aquela bagagem para o proprietário, enviar para o proprietário, então não adianta nada, né? Vai ficar eternamente procurando uh, o dono aparecer, né? Então, nessa situação também o cartão de emergência ajuda bastante, né? tanto nas questões de saúde atendimento médico quanto nas questões de perda extravio da bagagem para bagagem retornar para o proprietário nos casos de falecimento pelo menos a bagagem volta para casa vamos lá é onde que eu coloco era o local universal de consenso universal aonde se coloca é, informações ou, ou, ou equipamentos ou medicamentos é, é sempre na tampa da mochila, é sempre na parte mais acessível da mochila. É lá que a gente coloca informações relativas à emergência, urgência, ou medicamentos, ou equipamentos, ou instrumentos, né? kits de primeiros socorros. É, nessa, é, é, é sempre na tampa da mochila. Em que lugar da tampa da mochila? A maioria das mochilas já vem com essa orientação, onde indica onde que você deve colocar Uh, seus documentos, suas informações, seu cartão de emergência, seu kit de primeiro socorro, que é embaixo da tampa da mochila Em algumas mochilas é, nesse campo já vem com uh, uh, informações que você uh, po pode utilizar em situações de urgência e emergência então números de emergência, para um local para você colocar seu nome, um local para você colocar seu telefone, o telefone de um parente né? Uh, pelo menos a, a, a uma comunicação simples com, com aeronaves, com o corpo, né? Sim, não, né? Para você conversar com, com, com... Sinalizar em caso de... É, que quando você faz contato de emergência com aeronaves. Então, algumas mochilas já vêm com, com algumas coisas, como você é, é, comunicar um pedido de socorro por lanterna, por rádio, né? Então, é nesse local que você coloca o seu cartão de emergência. E é nesse local que qualquer pessoa sabe que se acontecer algo com alguém, é nesse local que vai ser acessado primeiro para buscar alguma informação sobre a pessoa. Né? Se a pessoa usa medicamento é controlado, é nesse local que fica. Se eu preciso identificar é, quem é aquela pessoa que está desmaiada na minha frente, é nesse local que que que nós vamos procurar essas informações. É, o local que você guarda o kit de primeiros socorros para acesso rápido é neste local. Né? Então, isso é um consenso mundial. Eu vou deixar aqui o, o download do, do modelo do cartão de emergência na descrição do vídeo. Aí você, é, ele está aberto, está em Excel, você faz o download, edita, coloca seus dados, imprime, plastifica, não esquece de plastificar. E guarda na tampa da tua mochila ok vamos, facil... vamos ajudar os outros a nos ajudar algumas pessoas usam a pulseirinha de emergência né? é interessante é eficiente ninguém vai gostar de ter uma alergia de pirona por exemplo e estar tá desacordado e acordar sabendo que injetaram de pirona na veia dela, né? é, que deveria ser tratado com um medicamento e não foi, que não deveria ser tratado com determinado medicamento e foi, ou que fizeram algum diagnóstico errado é, de um problema simples que ela tinha, mas com, com os mesmos sintomas. Né? É, então, essas pessoas costumam utilizar a pulseirinha de emergência. A desvantagem da pulseirinha é que se você vai utilizar a pulseirinha, ótimo, mas, mesmo assim, coloque o cartão de emergência na tua mochila. Mesmo que você utilize a pulseirinha de emergência. Porque nem sempre você, sua mochila, você sua bagagem é, estarão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Né? Vocês podem ser separados pelo destino. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.